História A Borboleta Amarela Era uma vez Uma linda borboleta amarela Que voava, voava Muito feliz Pela natureza Certo dia ela chegou perto do rio e viu um peixinho muito triste e perguntou: Peixinho, por que você está triste? Eu, peixinho, respondeu: Estou triste porque o rio está muito sujo. As pessoas jogam lixo aqui no rio. Olha como está todo poluído. A borboleta ficou pensativa Voou pra cá Voou pra lá E de repente Teve uma ideia Vou pedir para as pessoas Não jogarem mais lixo nos rios E sim Na lixeira O peixinho ficou muito feliz Com a ajuda da borboleta amarela E das pessoas Todos unidos Conseguiram cuidar e preservar o rio. Faça você também a sua parte. Cuidar do meio ambiente é dever de todos nós. Viva o meio ambiente! Eu espero que vocês tenham gostado da história.